Bom dia, senhor presidente, bom dia demais vereadores, bom dia vereadora, Gilmar Lee, vereadora Leonice, demais vereadores, quero aqui cumprimentar dona Eloísa Helena, mãe, Finado Alex, tatuador, quero aqui cumprimentar o presidente da Câmara, Mineirinho, Zé da Baiana, e também o Manuel, os vereadores de Nova Monte Verde. Obrigado por estar aqui na nossa sessão hoje. Quero agradecer ao Caio, Zezinho, meu amigo Enio, Biriba, Wilson, presidente do Jardim das Oliveiras. Boa notícia. Ontem, Carlos Bezerra saindo do palácio, disse que está certo o recurso para asfaltar o Renascer. Então, ontem nós tivemos uma conversa por telefone era umas 17 horas e eu fiquei mais tranquilo, viu seu Benício. Tivemos ontem, senhores vereadores, uma reunião lá no Ginásio Esporte com o, o atleta Sandro Machado, ele é paralímpico, tem índice nacional, representa Alta Floresta, representa Mato Grosso e a gente fizemos essa reunião com o Luiz Tamba que é coordenador de esporte e inclusão, para a gente conseguir essa prótese para dar mais agilidade para ele, mais recursos para ele pra usar nas modalidades que ele participa. Senhor presidente, eu às vezes eu fico me perguntando o que está que acontecendo, o poder. Legislativo e o Executivo. Porque, olha, mais que a gente tenta ser parceiro, Bitoco, mas, infelizmente, às vezes, leva para o um lado pessoal, achando que secretário pode fazer o que quiser, vereador não tem valor. Eu acho que tem que ter um pouco mais de respeito. Comigo... Sempre as portas lá, quando não abre, a gente abre mesmo. A gente pega na maçaneta e entra e vai cobrar, e vou cobrar sério. Agora, faltou muito respeito com o vereador Esquiva, da parte da administração. Isso faltou. E ontem eu fui a fundo e fui perguntar, e realmente é picuinha. E não podia fazer isso num evento Tão grande como foi a abertura dos Jogos. Era um lugar de... onde estava acontecendo uma coisa que já fazia anos que não tínhamos em Alta Floresta. Que eram Jogos. E Jogos a nível estadual. Então faltou respeito. Faltou respeito com você, vereador. E eu queria que ele se retratasse. Não só por você, mas pela Câmara. Porque eu acho que, quando acontece isso com um vereador, com um do Poder Legislativo, às vezes afeta todos nós. Eu não sei te falar, Zé Esquiva, naquela hora da, da sua ira, eu não estava presente, eu estava vindo de Cuiabá, não sei o que foi que aconteceu contigo. Mas eu também... Quero pedir a você que não deixe, às vezes, a raiva tomar conta, para não perder a razão. Mas estou aqui para te apoiar, porque eu sei desde o começo que você ia participar daquele evento. E eu acho que era louvável e mais do que nunca para você e para todos atletas, seria uma grande vitória. É agradecimento, reconhecimento. Era isso que nós teríamos que ter feito, eles teriam que ter feito contigo e com todas as pessoas. Queria aqui também, já aproveitando aqui o meu amigo Caio Calado, gente, na rua C1, nós temos escola, nós temos Detran, que é o Ciretran. Temos a rádio e um, e um. nós temos vários comércios ali, e o fluxo de carro é muito grande, e nós temos um colégio. E nós pediríamos aqui, seu presidente, e o prefeito conscientizar, para que colocasse uma, no mínimo, no mínimo, um redutor de velocidade ali. Não sei... Secretário, se continua, o diretor, continua na pasta. Mas vamos pedir direto ao Roberto Patel, que é o da pasta, para que faça isso. Para que faça isso. Porque a gente sabe o que é uma criança sair de um colégio. Às vezes está ali trancado na sala de aula e, e quando sai é difícil. Então nós temos que ter esse redutor. Porque consciência do. Condutor de veículos, é bem curto. Para encerrar, seu presidente, quero dizer que hoje é o dia internacional contra a homofobia. Pedir que o ser humano respeite mais o ser humano, independente do sexo, independente da ideologia. Hoje, nós temos que ter caráter e respeito um para com o outro. Encerrando a minha fala, Desejando a nossa querida Alta Floresta, completa no dia 19, mais um ano de vida, 46 anos de idade. Teremos algum evento de comemoração, mas hoje, dia 17, infelizmente não recebemos nem o convite da festividade. Não sei o que acontece. Mas mesmo assim, sem o convite, nós iremos prestigiar, porque nós somos alta florestência. Muito obrigado.